se repete agora e ali você sente de perto, né? Eu, fui, eu não, não tive em Petrópolis, ali esteve. E deve ser muito triste, né? Deve ser muito triste. É muito triste. Você vê o relato daquela entrevistada da Anabel, que perdeu tudo de novo. Então, força Petrópolis. A gente vai continuar acompanhando, né, Lívia? É, gente. É um cenário, assim, que até nós que não estamos lá, Exato. bate aquela sensação de tristeza, Sim. né? Porque a gente... Impotência, né? De nada impotência. poder fazer. E de questionamentos, né, Vaguinho? Um mês, não conseguiu fazer, sabe? O que vem agora, entendeu? Então, é hora da gente cobrar também as autoridades. Quantas outras vezes as pessoas vão precisar, né? Se reerguia, né, é. Lívia? Ó, oh, atrasos ainda nos ramais de Deodoro e Japeri. De Saracuruna, resolveu resolvido, teve um atropelamento com morte, como eu disse, em Campo Grande, o motorista meu invadiu Deus a calçada, acabou tirando a vida de dois moradores de rua e ele fugiu, tá a então a gente tá de ah, olho nesse Deus. caso também. Continue de olho na Record, fazendo tudo com amor pra você. Um ótimo dia. Força, Petrópolis!